Limites bilaterais infinitos positivos. Acontecem quando você tem um limite de uma função f de x com x tendendo a c pela esquerda, não existe e é igual a mais infinito. E também o limite da mesma função f de x com x tendendo a c pela direita não existe e é igual a mais infinito. Nesse caso, não existem os limites laterais, já que infinito não é um número, portanto não vai existir o limite bilateral, ou seja, o limite no ponto C. Porém, podemos utilizar uma notação para representar isso. Limite de f de x, quando x tende a C, é igual a mais infinito. Lembrando que esse limite não existe, já que ele é mais infinito, e infinito não é um número. Podemos observar graficamente os limites bilaterais infinitos positivos quando tomamos uma função como 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a zero. Esse limite não vai existir, já que os limites pelas laterais, tanto pela esquerda quanto pela direita, não existem, tendem a infinito. Observe nesse gráfico que quando x se aproxima de zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, o f de x explode o f de x vai para o infinito, então, não existe o limite lateral pela esquerda, não existe o limite lateral pela direita, então, não existe o limite com x tendendo a zero, ele é mais infinito.